Olá a todos, bem-vindo ao canal Só Vendo, aqui você encontra os melhores vídeos da internet, se inscreva e deixe seu like. Incrível nuvem iridescente foi vista na China, viralizou nos últimos dias a imagem de um arco-íris inacreditável, em formato de aro, em torno de uma majestosa nuvem. O fenômeno ocorreu em 21 de agosto, na cidade chinesa de Aikou, na província de Aina. Esse trabalhador ficou curioso e queria ver se a espuma era inflamável e parece que ele descobriu muito rápido. Ninguém ficou ferido no incêndio, mas a fumaça podia ser vista a quilômetros de distância. Eu acho que é a primeira vez que eu vi um jacaré correr assim. Então esse cara parou para ajudar esse cara cujo carro ficou preso em uma vala, mas a coisa é que ele não fala inglês. Não, não, então isso é bem interessante é incrivelmente comum para as mulheres no sul da Coreia, ter seus próprios lugar de estacionar. Eles fazem isso para tentar fazer as mulheres se sentirem mais seguros. Seu gato acabou de descobrir o papel toalha na cozinha. Esta empresa estava tentando testar o tempo de reação de uma mosca. Obrigado por nos assistirem, espero vocês em breve, se inscreva no canal e deixa seu like.